Bem-vindos, bem-vindas à 11a edição da oficina Wikimedia Educação, promovida pelo grupo de usuários wikimovimento Movimento Brasil. Eu sou a Marília Carreira, gerente de projetos aqui do WMB, e deixo para vocês os meus contatos, o meu e-mail marília.carreira.wmobrasil.org, e o meu usuário na Wiki. M. Carreira, entre parênteses, WMB. Na oficina Wikimedia Educação de hoje, nós contamos com a participação da pesquisadora formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, Amanda Jurno. e também contamos com a participação do pesquisador formado pela Universidade de São Paulo, a USP, o Tiago Lubiana. A Amanda falará sobre Wikimedia e decolonialidade, enquanto o Tiago falará sobre o Wikidata como um banco de dados livres. Em relação às próximas edições das oficinas Wikimedia e Educação, a 12 edição ocorrerá mês que vem, em 18 de agosto, a 13 ª edição, em 15 de setembro, a 14 ª edição, em 20 de outubro, e a 15 ª edição, em 17 de novembro. Lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terceiras e quartas-feiras do mês. Para quem é recém-chegado aqui na nossa rede de apoio, entre os objetivos dos nossos encontros mensais estão apresentar dados atualizados sobre programas de wiki-educação, que eu vou fazer daqui a pouco, auxiliar profissionais de educação que utilizam plataformas Wikimedia em sala de aula. Compartilhar experiências, incluindo desafios encontrados na utilização de plataformas Wikimedia em sala de aula. Aqui destaco né, o cenário em que nós nos encontramos hoje em dia de disseminação de modelos de educação híbridos em função da pandemia de Covid-19. E estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, sobretudo usando tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TICs, e também fomentar uma rede de apoio composta e voltada para profissionais de educação, dando voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. Em relação a este quinto objetivo, aproveito a oportunidade para destacar o andamento do projeto Wiki Loves Bahia, lançado recentemente por nós, do Wiki Movimento Brasil. Vocês conferem mais informações sobre o Wiki Loves Bahia na página oficial do projeto na Wiki. Lá vocês vão encontrar dados sobre as editadoras, sobre o Wikiconcurso concurso que está acontecendo, inclusive, e sobre os programas de educação que visam justamente é, capacitar professores para que eles desenvolvam atividades de Wikeducação educação em sala de aula em escolas do interior do estado da Bahia. Então, mais uma vez, para vocês terem acesso a todas essas informações do INC Loves Bahia, confiram uh, a página oficial do evento na Wiki. Aqui, um panorama dos programas de UIC Educação Na primeira coluna, Uh, vocês conferem os números apresentados na oficina Wikimedia Educação do mês anterior. E em verde ou amarelo, vocês conferem uh, os dados atualizados agora, do mês de julho. Então, nós contamos atualmente com 205 programas de educação, mais de 4.600 editores, 120 milhões de palavras adicionadas, 303 mil referências adicionadas, mais de 85 milhões de visualizações de artigos, mais de 120 mil artigos editados, mais de 66 mil artigos criados, além de 61 mil carregamentos no Commons. Lembrando aqui que quando falamos em Wikimedia Commons, estamos falando no projeto Irmão, por assim dizer, da Wikipédia, que é o repositório de arquivos de mídia como imagens e vídeos da Wikimedia. Vocês podem acompanhar os trabalhos da nossa rede de apoio Uh, pela nossa página na Wikiversidade. Vocês podem também acessar gra as gravações de todas as oficinas Wikimedia Educação via Wikimedia Commons ou via YouTube por meio dos links disponibilizados aqui na tela. Para falar conosco, vocês podem entrar no nosso canal no Slack WMB Educação para fazer parte do nosso canal no Slack, envie um e-mail para wminobrasil.org ou, por meio do mesmo endereço de e-mail, vocês podem enviar críticas positivas ou não tão positivas assim, é, comentários e sugestões. Então, reforçando, né, o nosso e-mail oficial é wmnobrasil.org. Aqui menciono alguns materiais de apoio, tanto para os pesquisadores quanto para os professores. Então, temos a brochura Wikipedia de a a Z, e também temos os tutoriais em vídeo, todos estes materiais disponibilizados aí no Wikimedia Commons. E temos também o painel de controle, que é uma ferramenta que permite o gerenciamento de atividades de Wiki Educação. Uh, por meio dela, vocês podem ter acesso ao total de edições realizadas pelos alunos, o total de carregamentos também feitos por eles no Wikimedia Commons, além de acessar outros programas de educação na sua região e em outros locais do mundo inteiro. Então é isso. É, muito obrigada até daqui a pouco reforço aqui os meus contatos o meu e-mail marilia.carreira@wmnobrasil.org e o meu usuário na wiki marilia.carreira entre parênteses wmb agora então nós ficamos com as palestras dos nossos convidados Amanda Jurno, que falará sobre Wikimedia e Decoloniedade e, na sequência, Tiago Lubiana, que falará sobre Wikidata como um banco de dados livres. Então, passo a palavra aqui a Amanda Jurno, pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Amanda, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Marília. Fico muito feliz de vocês terem me convidado. Espero que eu traga alguma coisa interessante para a gente bater um papo aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e também vou ficar é, sem ver sem vê-los, então, por favor, me acione no áudio. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Tá. É, mais uma vez, obrigada, é, espero, espero que a gente consiga conversar aqui. Eu me chamo Amanda, chefe de Ucjurno. eu tenho a formação toda em comunicação, eu fiz é, graduação, mestrado e doutorado em comunicação, e faço parte do Wikimovimento Movimento Brasil há apenas três meses, então o Universo Wiki ainda é um pouco novo para mim, é... Há muita coisa a aprender, muita coisa a entender, mas eu já consigo ver muita, muita potencialidade nesse universo e eu quis trazer hoje justamente é, uma discussão acerca da potência desses, desses, desse ambiente, desses, dos projetos WIC como um todo, para a gente poder pensar é, processos decoloniais que fujam um pouco dessa perspectiva é, eurocêntrica do norte global, né, muito focada... No, nessa visão é, reproduzida mesmo ao longo dos séculos, é, da maioria de homens é, brancos, de, nessa, nessas regiões mais ricas do norte global, é, heterossexuais, é, e, enfim. Bom, é, eu também faço parte de dois grupos de pesquisa que eu coloquei aqui embaixo, o resto da UFMG e o GAIA na USP, e esse é o meu e-mail e o meu usuário na Wiki, se vocês quiserem falar comigo. Bom, então eu organizei aqui meu pensamento do que que eu estou pensando em trazer para a gente conversar hoje, que é, é, a partir da ideia de que todo o conhecimento, ele é situado, todo ele, todo conhecimento, inclusive o conhecimento científico, né, é, ele é situado, contextualizado e localizado, a gente só pode pensar na construção de um conhecimento que realmente se diga representativo do mundo que ele pretende representar, quando os diferentes atores que fazem parte desse mundo são adicionados a essa conversa. E eu vejo nos projetos do que um espaço é, que proporciona é, essa, esse espaço para representação, esse espaço para para trazer essas pessoas para a conversa, algo que outras plataformas é, online digitais que também se prete, que se pretendem universais, né, não, também, que se pretendem universais não proporcionam. É, mas esse espaço no wiki, nos projetos wiki, ele ainda precisa ser ocupado. Então, é, antes da gente entrar nessa questão, é, eu vou passar primeiro por essa ideia do saber localizado, para depois a gente passar por uma visão das plataformas e chegar, então, no wiki e, principalmente, o Wikidata, como que a gente pode pensar é, essa ação, essa, esse, esse, essa perspectiva um, um tanto mais ativista nesse ponto é, decolonial. Então, a, a gente parte da ideia de, de saber localizado, principalmente é, das, das é, grandes feministas, principalmente ligadas aos estudos de ciência e tecnologia. Uma das minhas favoritas é a dona Haraway, e eu trouxe aqui um, uma indicação de leitura para vocês, para quem tiver mais interesse, que é esse texto dela sobre saberes localizados, a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Nesse texto, ela vai discorrer sobre essa ilusão da objetividade da ciência, né? Da objetividade em si, e como que a, a perspectiva feminista trabalha com essa ideia de objetividade. Então, ela vai argumentar que, na verdade, todo conhecimento, ele é um nódulo condensado num campo de poder agonístico. Então, todo conhecimento, inclusive, e isso é muito importante a gente sempre salientar, inclusive o conhecimento científico, ele é, é todo o, a, permeado por questões subjetivas, políticas, econômicas, contextuais, né, e de poder, que muitas vezes a gente se esquece. É, e quando a gente, hoje, com a, a questão da pandemia, que a gente foi, infelizmente, é, obrigado a passar por esse processo todo, a gente consegue ver mais claramente como que esses processos científicos, né, por exemplo, na produção da vacina, eles são permeados por várias questões é, subjetivas, políticas, de interesses de vários grupos, que muitas vezes a gente não percebe isso ao longo da história da ciência, ao longo é, de quando a gente lida com a ciência de uma forma geral. Então, é, acho que a pandemia trouxe essa, essa, essa empiria para nos mostrar como que a ciência ela também é feita de processos, também é feita de escolhas, também é feita de interesses diversos né, e também de poder. É, e a ciência, historicamente, ela tem sido feita... É, no norte global, tem um, um, um, um viés iluminista, né, um viés centrado na forma de conhecimento é, do, do, do iluminismo mesmo, essa ideia dessa racionalidade, dessa objetividade, e que em si, em si mesmo carregam todas essas questões, essas formas de olhar para o mundo que não são universais, né, não, não, não significa que elas sejam erradas, não significa que elas devam ser é, finalizadas, acabadas, não é isso, mas é que a gente reconheça que elas são apenas uma forma de se olhar para o mundo, apenas uma forma de conhecer o mundo. Há muitas outras formas de conhecer o mundo. É, então, a dona Haraway vai dizer que a racionalidade era simplesmente impossível, uma ilusão de ótica projetada de maneira abrangente a partir de lugar nenhum. As histórias das ciências podem ser efica efica eficazmente contadas como histórias das tecnologias. Essas tecnologias são modos de vida, ordens sociais, prática de visualização. Tecnologias são práticas habilidosas, como ver, de onde ver, quais os limites da nossa visão, ver para quê, ver com quem, quem deve ter mais de um ponto de vista, nos olhos de quem se joga areia, quem usa viseiras, quem interpreta o campo visual, qual outro poder sensorial devemos cultivar além da visão. O discurso moral e político deveria ser o paradigma do discurso racional nas imagens e tecnologias da visão. E isso a gente acaba esquecendo um pouco, né, então, a, a, quando a gente lida com, com conhecimentos de uma forma geral, a gente é, acaba se esquecendo de que ele não é universal, de que ele parte de um ponto de vista, de que ele parte de é, questões de interesse, de questões de poder, que a gente muitas vezes se esquece. Então, o único modo, a partir dessa perspectiva feminista, defendida pela Haru, é o único modo de encontrar uma visão mais ampla do que a gente está olhando, do que a gente está estudando, ou do próprio mundo em si, é estando em algum lugar em particular. A partir de um ponto localizado, a gente consegue ter uma perspectiva, ao contrário dessa ideia da ciência, de que ela conseguiria olhar o mundo de uma forma deslocada, essa visão de cima, como se fosse um deus, que olha, ao mundo sem interferir, olha para o mundo sem interferir nesse mundo, né? Então, a, as feministas vão dizer, não, não existe isso, a gente precisa estar em algum lugar para poder olhar é, e assumir isso, é o primeiro ponto para a gente poder pensar em produzir um conhecimento que tenha uma visão mais ampla. A questão da ciência para o feminismo, de respeito à objetividade, como essa racionalidade posicionada, as imagens não são produtos da escapatória ou dessa transcendência de limites, como se a gente pudesse ver de lugar nenhum, né, de visões de cima, mas sim da junção de visões parciais e de vozes vacilantes, uma posição coletiva de sujeito que promete uma visão de meios e de corporificação finita, continuada, de viver dentro de limites e contradições, visões de algum lugar, né, é, então... Então, é isso, para a gente, pra gente construir essa visão que pudesse se pretender um pouco mais universal, que pudesse representar realmente conhecimento, ou representar o um mundo, é, ela teria que estar localizada, e para que a gente conseguisse ter uma visão um pouco mais ampla, seria na somatória de visões, de preferência de visões distintas, né? Bom, então agora uma pausa para a gente entrar na questão das plataformas. A gente sabe como que as plataformas, em geral, é, de mídias é, funcionam, né, elas... É, tem a agência de algoritmos, a agência de critérios de seleção, a agência da subjetividade dos programadores, da subjetividade é, dos, dos seus executivos interesses políticos e econômicos, e funcionam é, basicamente com, uma, com a venda de espaço para anúncios e a produção de conhecimento para direcionar e personalizar essa exposição de anúncios. Então, no fundo, no, no fim do dia, o que elas querem é manter os usuários por mais tempo nessas ambiências, porque elas vão coletar mais dados sobre eles, expor esses usuários a mais anúncios, o valor de venda desse espaço vai aumentar com o aumento da audiência e também com o aumento do conhecimento sobre como melhor focar esses anúncios e entra num ciclo vicioso. É... Essas plataformas que a gente hoje, né, plataformas poderiam ser, por exemplo, Google, Twitter, o Facebook, o, o Instagram, o YouTube, elas, elas estão muito focadas numa visão de mundo do Vale do Silício, né, e que re, continua repetindo é, essa ideia, esse ponto de vista produzido por essas mesmas pessoas que continuam produzindo essa infraestrutura de conhecimento, essa, essa, que continuam ditando o que é que deve ser visto, por quem deve ser visto e como deve ser visto. Né? Então cada vez mais a gente vê essas plataformas adentrando as nossas comunicações, adentrando todas as nossas áreas é, sociais, né? um processo que se chama plataformização da sociedade, é, e cada vez mais interferindo com essas suas lógicas próprias no que a gente acessa, no que a gente vê, no que a gente deixa de ver, né, no que a gente considera relevante, importante, é, e, e, e continua fazendo com que essa internet da maioria seja produzida por uma minoria, que, que é essa minoria central, essa minoria branca, essa minoria masculina, é, heterossexual, é, dentro de uma, um, uma norma vigente. É, o design e a arquitetura e a governança dessas plataformas e ferramentas que se dizem globais, né, elas, não são, elas não se vendem como ferramentas do ovário do silício. O Facebook se diz global, ele diz representar e conectar todas as pessoas do mundo. O Google diz que é, te mostra todo o conteúdo que está disponível na internet. Né? Então, o design e a arquitetura dessas plataformas, ele, ele raramente inclui mulheres, pessoas de cor, pessoas do sul global que seria dizer, da África, da Ásia, da, é, do, das ilhas do Pacífico, da América Latina, do Caribe. É, então, raramente inclui a perspectiva dessas pessoas no que está sendo produzido, no que está sendo circulado, no que está sendo considerado como importante, né, que merece ter visibilidade. Então, é, apesar é, todas essas plataformas que estão aí presentes na nossa rotina, no nosso dia a dia, apesar de... É, elas têm esse viés muito focado e, e partindo desse ponto de vista localizado num uma, um contexto cultural, político, econômico muito específico, né? E apesar de mais de 58% da população mundial ter acesso à internet, é, e 75%, agora esse número já subiu para 80%, 80%, desculpa, eu, eu, não, eu não corrigi, é, 80% desse dessas pessoas, tá, peraí que faltou um pedacinho aqui que ficou para fora, mil perdões, pessoal. É, então, apesar de mais de 58% da população mundial ter acesso à internet, de quase 80% dos que estão online estarem no sul global, e 45% de todas as mulheres estarem online é ainda a perspectiva de homens, principalmente brancos, heterossexuais, norte-americanos, que continuam editando como as infraestruturas de conhecimento são criadas e administradas. Isso significa que as plataformas, as políticas e os protocolos da internet são criados por e decididos pelo contexto local dos Estados Unidos, tornando esse local, muitas vezes não questionado, como global, como é, representativo do resto do mundo, né? E aí a gente entra nos projetos Wiki que é, trazem essa oportunidade, essa potencialidade de que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa participar, é, possa é, ser um voluntário, se tornar um editor, se tornar um, um, um colaborador, produzindo o seu conhecimento a partir do seu próprio ponto de vista. Né? É, e a, além disso, os projetos Wiki, eles não são voltados ao lucro, eles são abertos a esse público amplo, é, e qualquer pessoa que tenha interesse pode em, contribuir com o mínimo de, de conhecimento técnico necessário. Né? Então, ao contrário dessas plataformas, que hoje são grandes responsáveis pela circulação da, do conhecimento, a circulação das informações, nosso acesso à comunicação e à informação, é, elas, eles não são, os projetos WIC não são fechados, né, não são trancados a sete chaves, esses algoritmos, essas, esses critérios de organização, essas categorias de... É, de, de classificação, elas são abertas para edição, são abertas para reedição, são abertas para questionamento, né? É lógico que há um processo para que se questione isso, não é simplesmente eu vou lá, vou questionar e vou mudar, não é assim que funciona, mas há essa abertura para esse processo de questionamento que não há nessas outras plataformas. Então, é, os projetos Wiki, eles nos oferecem, eles se colocam como uma plataforma para a circulação de um conhecimento que pode ser decolonial, que pode mostrar uma outra perspectiva, que pode trazer outras perspectivas, senão a daquelas dessas outras plataformas que estão aí é, no centro da circulação de informação online hoje. Mas isso não é tão verdade, porque é, apenas 20% do mundo principalmente sendo editores homens da América do Norte e da Europa, são responsáveis por editar quase 80% do que está na Wikipédia, por exemplo. Né? É, então, como quem você é, o impacto que você cria, essa falta de diversidade nos editores, dentro dos projetos wiki, também leva à falta de diversidade do conteúdo. Pesquisadores, ah, sempre embaixo eu estou colocando as, as referências acadêmicas é, de onde estão essas discussões, tá, gente? Então, depois eu vou disponibilizar os slides e vocês podem, eu coloquei os links, dos PDFs dos artigos, todos vocês podem acessar. É, então, como é, uma pesquisa recente do, do Oxford Internet Institute descobriu que, embora a África tenha quase o dobro da população da Europa, apenas 15% do número de artigos na, na Wikipédia é sobre a África. Né? Então, a gente vê que essa, um, essa experiência desse, dessa visão muito focada nesse, é, nesse norte global, ela continua sendo reproduzida ainda nos projetos Wiki, né, no Wikidata, a gente também tem essa, esse problema. É, e a, a Wikidata, a Wikipédia, ela é apenas um, um exemplo da experiência profundamente distorci, distorcida da, da internet, do design da da internet, a produção e reprodução de conhecimento na internet, essa esfera pública globalizada reflete não só as desigualdades estruturais representativas do nosso mundo, como pode muitas vezes amplificá-los e aprofundá-los. Então, a natureza ainda assim, a natureza sociotécnica da internet também pode engendrar processos potencialmente emancipatórios, nos quais essas comunidades ditas na margem, entre aspas, desse mundo físico e virtual podem produzir e curar o seu próprio conhecimento online. Então, é, o, que, o que eu vejo, né, e o que, o que esses pesquisadores têm defendido sobre os projetos WIC, aqui a gente está falando, esses, esses pesquisadores falam especificamente da Wikipédia, mas a gente uhum. pode pensar sobre todos os projetos WIC, é que há esse espaço para uma produção diferente dessa norma, né, uma produção é, centrada nos nossos próprios pontos de vista. Se a gente voltar lá na Harrow, seria... É, trazer esse saber localizado a partir do, da perspectiva dessas próprias pessoas que cultivam e que é, são detentoras, são guardiãs desses saberes localizados, né? a é, esse espaço para trazer esse conhecimento online, ainda que isso, em, que isso não tenha sido é, feito. Então, assim, é, a, a Wikipédia, por exemplo, é uma enciclopédia que pretende crescer e se tornar verdadeiramente a soma de todo o conhecimento humano. Mas para fazer isso, ela precisa de conteúdos é, localmente relevantes, que conectem a maior parte do mundo, não apenas a minoria desse mundo, como tem sido feito até, é, até, a, até agora. Né? Tem muitos pesquisadores que estão começando a questionar, a questionar isso, a argumentar argumentar é, como que o, o conhecimento ainda é muito focado nessa perspectiva colonial, colonial né? entre aspas, essa perspectiva do norte global. Só que a Wikipédia, ela reflete as realidades do mundo em que vivemos, né? A Wikipédia e os projetos de forma geral, é, e as maneiras pelas quais o poder e o privilégio operam hoje, tem operado historicamente. Então, para a gente mudar isso, a gente tem que ter uma atitude ativa mesmo, a gente tem que olhar, perceber, olha, estamos reproduzindo um certo ponto de vista, estamos reproduzindo um certo tipo de conhecimento é, que foi dado como melhor, como mais é, verdadeiro, mais objetivo, mais científico, né? Como que a gente pode agir para mudar e trazer outras per perspectivas para dentro dessa discussão. É, Os saberes localizados, vai dizer a Harway, requerem que o objeto do conhecimento seja visto como um ator e um agente, não como uma tela, um terreno ou um recurso, né? seria como algo acabado. E, finalmente, nunca como um escravo do senhor que encerra a dialética, apenas na sua agência, sua autoridade do conhecimento objetivo. O mundo nem fala por si mesmo, nem desaparece em favor de um senhor decodificador. Os códigos do mundo não jazem inertes, apenas à espera de serem lidos. O mundo não é matéria-prima para a matéria -prima humanização. Nenhuma doutrina específica de representação, ou decodificação, ou descoberta, é garantia de nada. Então, a gente não pode seguir reproduzindo certas formas de olhar para esse conhecimento, certas formas de olhar para esses dados, para essas informações que a gente está trazendo para os projetos Wiki, sem questionar de que ponto de vista a gente está colocando, né? Com que, com que a gente está dando visu, é, visibilidade a que tipo de, de dados, a que tipo de informação? Será que a gente não deveria trazer outras questões? Qual que seria a nossa parte... É, enquanto pessoas no sul global, o que é que a gente quer falar sobre nós mesmos, né? Então, ter essa atitude um pouco é, é, crítica em relação também à forma como é que a gente traz esse nosso conhecimento, esses nossos dados para os projetos e da internet de forma geral. É, essa ativação permanente problematiza distinções binárias. É, a, como sexo e gênero, por exemplo, seria uma distinção binária, mas sem eliminar sua utilidade estratégica. Então, não é que a gente vá, vai seguir questionando categorias de inserção, por exemplo, no Equidata, a de infinito. A gente vai usar as categorias que estão ali mas sem usá-las inocentemente, sem usá-las achando que elas são o fim em si mesmo, elas estão ali para nos servir em um determinado momento, mas elas podem ser alteradas, elas podem ser transformadas se elas não mais nos servirem, se elas não mais forem interessantes, se elas não mais representarem aquilo que a gente quer que elas representem. Né? Então, aí a Harvey vai dizer que a objetividade, ela então não diz respeito a esse desengajamento, é, né, dessa visão de lugar nenhum, essa visão de cima, mas seria... É, um modo, um estruturar mútuo e constantemente de assumir riscos no mundo no, no qual nós somos permanentemente mortais, não detemos esse controle final. Então, a gente não vai chegar, muitas vezes, a uma conclusão. A gente vai fazer o que é possível fazer no tempo que a gente tem para fazer. Isso não significa que aquele resultado que a gente vai colocar ali, ele vai ser final. A gente tem que estar sempre questionando e sempre fazendo isso. E, por exemplo, a Wikipédia está aí como uma prova de que isso deve ser constantemente feito. Os artigos são constantemente editados, reeditados, repensados, uma pessoa entra e faz um, uma, uma consideração, muda um determinado ponto, questiona uma determinada é, frase, e a gente vai é, produzindo esse conhecimento coletivo com vários saberes localizados, numa tentativa de dar um ponto de vista um pouco mais amplo sobre uma determinada questão. Então, a objetividade, a partir dessa perspectiva feminista, ela significa simplesmente saberes localizados. Essa, essa objetividade vai revelar-se, então, como algo que desrespeita essa corporificação específica e particular, e não definitivamente como algo a respeito da fala, a visão que promete é, transcendência de todos os limites. Trata da localização limitada, do conhecimento localizado, não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Desse modo, podemos nos tornar responsáveis, responsáveis pelo que aprendemos a ver. A gente tem que olhar para o que a gente está colocando e a gente tem que entender que nós mesmos estamos colocando é, os nossos conhecimentos com, a partir de um ponto de vista e a partir de determinadas é, relações de poder também. Então, a gente tem que ser muito crítico sobre quais relações de poder a gente está reproduzindo, sobre quais é, estruturas de conhecimento a gente está reproduzindo e se a gente quer fazer diferente, como fazer diferente. É, num, num livro sobre é, a, a Wikipédia, é, três pesquisadoras vão, vão enumerar alguns pontos que a gente precisa levar em consideração para transformar a Wikipédia, né, e acho que aqui a gente pode usá-los para pensar, é, não trouxe todos, mas trouxe alguns que acho que podem usar, ser usados para a gente pensar de forma geral os projetos Wiki. acho que a gente tem que concordar que o contexto ele é muito importante quando a gente está inserindo alguma informação é, nos projetos Wiki. É, que a gente tem que expandir a nossa, conhecimento, a nossa compreensão do que é o conhecimento, né, o que é realmente o que a gente está chamando e considerando de, como conhecimento, repensar as políticas de notabilidade, garantir que as conversas sobre equidade e diversidade continuem se expandindo, né, não colocar um, uma, um ponto final, uma pedra em cima é, de discussões, deixar que elas estejam sempre crescendo é, e, e produzindo novos resultados, Falar sobre questões, mesmo que elas sejam difíceis, fazer isso juntos e conversar sobre as coisas desconfortáveis juntos, né? Então, assim, nunca estará finalizado. A gente precisa sempre continuar ativo é, e discutindo. E para finalizar, é, não sei se fez muito sentido se eu conseguir organizar a minha ideia do, do que eu trouxe aqui para a gente discutir hoje. É, então, estou aberta para tirar dúvidas e a gente pensar sobre isso junto. É, eu convido vocês a acessarem o Reimaginando o Wikidata pelas margens, que é um projeto que está sendo encabeçado pela Erika Zellini, ele faz parte é, de, um, é, de uma, um processo que está envolvendo a produção do Wikidata.com, da conferência Wikidata.com, que vai ser realizada no final de outubro, e a gente convida todos vocês a entrarem nesse projeto e participarem pra, com a gente, discutindo é, sobre como a gente pode reimaginar o Wikidata é, pelas margens. Então, como que a gente pode despertar o debate é, sobre essas questões, fomentar laços, identificar problemas, elaborar estratégias coletivamente, que a gente vai, no final, tentar consolidar um documento que vai ser apresentado na conferência em outubro. Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda. Antes da nossa roda de discussão, Passo então a palavra ao Tiago Lubiana, pesquisador da Universidade de São Paulo da USP, que falará agora sobre o Wikidata enquanto um banco de dados livres. Tiago, por favor. Opa, muito obrigado, Marília. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. É... Muito bacana falar depois da Amanda. A apresentação é excelente agora. Né? E eu já adianto que a apresentação não vai ser tão, vamos dizer, inspiradora e trazer tantos insights. Eu vou fazer um pouco mais, falar um pouco mais da, da uma prática de alguém que está tá editando e está usando o Wikidata, mas no dia a dia eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Hum... Agora. Beleza. Então, como eu já falei, obrigado pelo convite, obrigado pessoal por aqui, vir aqui hoje. É, o tema da minha palestra, eu, não, eu não, não dei esse título, esse título foi dado a ela e eu achei o um título muito bacana e a partir desse título eu fui pensando. Né? É, hoje eu faço meu doutorado com Wikidata e modelagem de conceitos e não tô não sou não, assim já dei aula no passado mas eu não, não sou professor não estou em sala de aula então para mim é bem interessante trazer esse tema e pensar um pouco com vocês como que isso se relaciona com a prática didática com a prática de educação né eu não sei isso com certeza estiver uma molhado mas eu não posso deixar de falar um pouco do que é o Wikidata em si né o Wikidata é uma, uma base de dados uma base de dados é uma, um projeto do Wikimedia que ela tem duas grandes funções é, e essas estrelas aí estão na tela Representou uma das grandes funções do Wikidata, que é conectar as diferentes línguas da Wikipédia. Então, a gente tem uma Wikipédia em português, uma em inglês, uma em espanhol, uma em russo, enfim, uma em é chinês, várias línguas, e nos tempos remotos, as páginas que eram sobre os mesmos assuntos tinham essas ligações cruzadas para a par. E isso dava muito trabalho, que você tem que conectar é, centenas de Wikipédia com outras centenas, então, criou o Wikidata com os objetivos de ter uma base centralizada no qual você representa os conceitos dessas páginas e você consegue mapear cada Wikipédia para um conceito único e fazer isso que, é em termos de software, é mais fácil você gerenciar essa estrutura. Você tem menos arestas nessa nessa rede, digamos. né Legal. Então, e além dessa mas essa parte técnica, é uma parte técnica que vai ao lado uh, de uma parte teórica mais interessante, por causa dessa estrutura de representar conceitos, o Wikidata é uma grande rede de conhecimento. E agora já peço desculpas que alguns dos meus slides estão em inglês, que é até por causa dessa colonialidade que a Amanda está falando. Grande parte das coisas que eu faço sobre o Wikidata acabam sendo para o público é, que fala inglês, então mistura inglês e português. Eu tentei traduzir onde deu, mas algumas coisas não deu isso aqui é meio que anatomia de, de, de uma parte de um artigo no Wikidata, de um item no Wikidata. Isso aqui é um, é um item no Wikidata que representa um artigo científico. Então, o Wikidata ele representa várias coisas: representa pessoas, representa lugares, representa eventos, representa até artigos científicos em si também. Aí você tem rótulos, você tem identificadores únicos, e eles estão associados uns com os outros, os itens associados com outros por uma estrutura de rede navegável do Wikidata e tudo que você coloca lá, você consegue botar referência e dizer de onde essa informação está vindo, de onde você está tirando né, essa esse fato, essa alegação que você está fazendo na base de dados. Né? E aí, a segunda parte, beleza, o nome da palestra é Wikidata Data quanto Banco de Dados Livres, então, primeiro o que é o Wikidata e agora o que são dados. Isso são dados. Quando a gente na, na biologia, pelo menos, Fala em dados, no geral a gente pensa não no tipo de dado que está no Wikidata, a gente pensa no genoma humano completo, que é um dado enorme do computador, ou então os dados que um síncrotum, como o Sirius lá em Campinas, coleta e armazena, ou um banco de imagens que é coletado numa certa uh, situação, ou até os resultados de um formulário, que são dados primários de pesquisa, né? Isso é um tipo de dados. Eu já adianto que esse é um tipo de dados que não entra no Wikidata. Então, o Wikidata não é sobre isso. Para mim, até, é até engraçado que o Wikidata, para mim, não é sobre dados. <risos> Ele é sobre informações e é sobre conhecimento, não sobre esses dados brutos. Então, a gente pode pensar em, em dados como informação, que são coisas sobre indivíduos que têm um ponto certo no tempo. Então, o ano que o Raul Seixas nasceu... A população de Luanda, hoje, são coisas que são, vamos dizer, informações sobre pontos específicos no tempo, sobre indivíduos específicos, e isso entra no Wikidata E também, não só essa informação, mas um conhecimento no sentido um pouco mais amplo, como a velocidade da luz. Você não está falando de um indivíduo, você está falando de um conceito, né? é o ponto de ebulição da água. Então, o Wikidata ele é sobre esses dois tipos de, de conhecimentos, de informações, de dados. E é sobre colocar esses dados que estão em vários formatos na internet, nas nossas cabeças, nos nossos produtos, em uma forma que você consegue processar computacionalmente, consegue integrar, trocar e, enfim, construir coisas interessantes. Um... E aí, um panorama que é legal ter para pensar na, na Wikidata como dados, e que pauta muita coisa, é esse panorama dos dados de cinco estrelas. Não sei se já ouviram falar desse termo de, de dados cinco estrelas, cinco star, em, em, em inglês é five star linked open data, que é um esqueminha que foi proposto para a qualidade de dados na internet. E, e como a gente troca esses dados, como a gente intercambia dados. E por dados, realmente, falando dos três tipos de dados, assim, né? tanto informações, quanto conhecimento, quanto os dados brutos, em muitos casos. É, a gente pode pensar a própria Wikipédia como uma base de dados. A gente não pensa isso, né? a gente geralmente pensa como uma enciclopédia, mas o texto que está na Wikipédia, existem inúmeros sistemas de inteligência artificial, por exemplo, que usam o texto da Wikipédia como dado, para processar e fazer descobrir quais palavras são mais usadas numa língua, qualquer coisa assim. A própria Wikipedia em si ela é um dado, e é um dado livre. E esse é todo um esquema de dados livres. E qual que é a ideia do dado livre? É que ele tem uma licença que permite reuso. E isso já é uma coisa enorme, já é enorme o Wikipédia permitir esse reuso. É o tipo de coisa que você não consegue fazer muitas vezes com... Bem, com livros, mas também não com artigos científicos e outras coisas. Então, já temos esse sistema. E aí, da Wikipédia, a gente passa vai melhorando a processabilidade em termos de computação, computação em termos do que a gente consegue fazer com isso, e a gente passa para dados tabulares, dados em tabelas, que é o que tem na maioria das bases de dados. A primeira coisa que eu fiz em relação ao Wikidata, na minha vida, assim, foi no Wikidata Lab, que a gente estava editando os museus, é, informações sobre os museus brasileiros, e aí a gente pegou as informações da Museus BR. É, agora talvez a informação me fale e alguém talvez tenha que me corrigir depois. Mas tinha nessa base tinha um, um arquivo CSV, TSV que tinha as informações tabeladas lá dos museus brasileiros com a localidade, a coordenada, tava lá. O que já é legal, você consegue processar computacionalmente, mas ainda ainda não está interligado, ainda não é essa coisa super conectada que é o Wikidata. O Wikidata é a estrutura de armazenamento de informações no Wikidata. O Wikidata como banco de dados livres, está no mais alto nível técnico possível para compartilhamento compartilhamento de dados, de informações na web. É isso é muito muito bacana mesmo. Que não é só uma base de dados, não é só uma wiki que é organizada. Não a, a equipe técnica do Wikidata. É o estado da arte da coisa. São poucas as bases de dados que são tão boas para se trabalhar em termos técnicos quanto o Wikidata. Isso é legal, isso é bem bacana. É... E é bem bacana que, até para explicar sobre dados livres e sobre essa estrutura, o Wikidata já, já começa a servir como, como uma ferramenta prática do dia a dia, né? prática assim de, de, desse uso de dados. Uh, e aí, essa utilidade do Wikidata, ela é ela é conhecida pela academia, a gente vê, tem muitos artigos sendo publicados dentro da academia sobre o Wikidata, e aqui, pegar acho que é interessante olhar para essa imagem agora, depois da, da palestra da Amanda, e ver onde que as pessoas estão escrevendo mais sobre o Wikidata. E não só isso, tem mais informações sobre o Wikidata que estão aí, mas como esses dados são sobre o Wikidata e do Wikidata... Tem dois viéses, tem tanto viés de publicação quanto viés de informação na base de dados. E aí, acho que, né, e aí você vê que tem um, esse, quadrado, esse quadrado superior aí, né, um quadrante do mapa onde está tudo concentrado. Mas temos uns aqui é, no sul global, na América Latina, é interessante notar. É, mas pegando aqui o meu ponto de vista, o meu ponto de vista é da área biomédica, é o lugar onde eu meio que se tu sou formado em ciências biomédicas. E o Wikidata vem sendo usado cada vez mais dentro da, da academia como uma ferramenta para a representação de conhecimento ontológico biomédico. Né? Ontologias, no sentido computacional, são representantes... No sentido filosófico, é o que somos, é o que, onde estamos, perspectivas sobre o que é a realidade. Mas no sentido computacional, são essas representações formais da realidade representações de conhecimento de forma computável. E o Wikidata, por sua abertura, por os N motivos, N trunfos que ele tem, acabou se tornando uma base que está tendo cada vez mais aderência na comunidade biomédica. E isso também é o meu caso. Então, eu vou contar um pouco para vocês de um trabalho que eu desenvolvi junto com o João Vitor Cavalcante, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a migração de uma base de dados biomédica para o Wikidata. É, esse é um trabalho que está até com a data da apresentação aí, eu vou apresentar esse final de semana no Congresso Internacional, foi aprovado, foi muito bacana, e é um trabalho muito brasileiro e muito do Wikimovimento Brasil, o João Vitor é um aluno de graduação que eu conheci no Wikidata Lab do, do Covid-19, que teve ano passado, e desde então a gente colaborou em um monte de projetos, então isso é, isso é bem legal. E aí eu vou contar esse trabalho que a gente fez junto e foi bem só a gente mesmo, assim. não teve nenhum professor envolvido, isso que também é super, super bacana, né? a gente não precisou pedir autorização para ninguém, a gente só foi lá e fez o projeto. É... E o projeto ele é em torno dessa base de dados, que é a Panglau, Panglau é uma ilha na não sei onde agora, vou falar besteira se tu tá chutar onde é mas o panglao DB é uma base de dados é, que tem informações sobre células e os genes que são característicos dessas células. Então eles têm lá uma tabela grandona. Nessa tabela tem muitas colunas, mas as três que importam são a coluna de espécie, que dita para quais espécies essa informação, esse dado é válido. MM é, significa mus músculos, que é o nome científico de camundongo. HS é, é o Homo sapiens, que aí já é mais conhecido da gente, que é do ser humano mesmo. Tem uma coluna do símbolo oficial desse gene e uma coluna dizendo o tipo celular que esse gene é expresso. É, talvez fique meio complicado, mas tudo bem. Eu acho que dá para ir continuando. Mas isso aqui é uma... Essa estrutura... O importante é meio que ver a estrutura. Né? Essa estrutura aqui é uma estrutura de dados. Três estrelas. Está livre, está tabelado. Mas ela não tem links, ela não está conectada, ela está meio crua ali. Né? Quando a gente, para colocar no Wikidata, a gente tem as entidades do Wikidata. Uma entidade aqui que é do, do neurônio colinéstico. Se eu clicar aqui, é, eu vou abrir ó, o item, vai ter um monte de informações sobre esse neurônio. É... Opa. E por aí vai. Isso está dentro, dentro do sistema da web, isso é muito bacana, é muito bacana, que por estar dentro desse sistema web, a gente consegue fazer coisas poderosas, né? Você não precisa ficar explicando o que significa ACHE, é. você bota o link, qualquer um pode clicar e ir lá. Outra coisa, você não tem um limite de linguagem, os links são multilinguas, então, essa tripla que a gente chama na área de... é uma tripla, né? o um sujeito, um predicado... E eles chamam de predicado, mas enfim, um sujeito, uma, uma propriedade, um objeto. É, nesse caso, o Wikidata ela fica multilíngua, então isso é bem interessante por outros aspectos. Mas continuando, como é que a gente fez na prática essa migração de informação dessa base de dados para o Wikidata? É... São seis etapas, eu vou passar por elas o que a gente fez e, e mostrar. E depois a gente conversa um pouco melhor sobre. Mas a primeira foi, a base de dados não era nossa, ela pertencia a outras pessoas que fizeram a base, e o conteúdo todo no Wikidata, ele é um conteúdo que está numa licença CC0, é, que é uma licença de domínio público, super aberta, qualquer um pode usar qualquer coisa do Wikidata para qualquer fim, e não precisa nem citar de onde você tirou, porque ali, o que está ali está em domínio público. O que é muito legal, porque você não precisa ficar se preocupando se você está fazendo o um uso, se o uso está dentro da lei, se alguém vai te processar ou não. Mas tem a dificuldade que as fontes que são importadas elas precisam estar compatíveis com o Wikidata. Então, vamos dizer, se você quiser importar uma base de dados até de uma universidade, por exemplo, vamos dizer, ser é professor de uma universidade, e você quer importar as informações que os alunos catalogaram sobre mamíferos do Espírito Santo. É, você não pode fazer isso se você não tiver uma licença adequada. Então, esses detalhes são importantes. São chatos, mas são bem resolvíveis. É, é bem fácil de resolver depois que você se intera que eles existem, como é que eles são. Enfim, a gente conseguiu essa permissão, mandou um e-mail para os detentores da base. Depois a gente escolheu só os campos que a gente integrar. Né? Uma base de dados, ela pode ter um monte de informação que está ali, que foi catalogada para vários fins, mas talvez nem todas essas informações sejam de interesse da comunidade no Wikidata, por N motivos. Talvez não seja do seu interesse colocar no Wikidata, porque, nós de contas, você está fazendo alguma coisa lá porque você tem esse interesse de alguma, de alguma forma. Então, a gente selecionou aqueles que a gente queria conectar. E aí depois, a gente teve que mapear. Então, isso aqui é uma parte bem técnica de, de mapear as informações num banco de dados, ao que a gente tem no Wikidata. Então, no Wikidata, a gente tinha tipos celulares neutros. Então, vamos dizer, neurônio. O neurônio pode ser de qualquer espécie, mas quando você fala de um marcador, você vai falar do marcador de humano, ou do marcador de camundongo. Então, você precisa associar o item que vai falar só daquela espéciezinha com o item do Wikidata que fala de todas as espécies. E aí, você associa com uma relação subclasse que já existia no Equidado. É, e, além disso, você pode ter que criar propriedades em alguns casos, quando você quiser colocar esse conhecimento lá. Então, você tem que propor uma propriedade nova pela comunidade. No caso, eu e o João, a gente propôs essa proposta... É, propôs... Propôs... A gente fez a proposta dessa propriedade nova de, de, de, para dizer quais tipos de celulares são marcados por quais genes, isso foi aprovado pela comunidade, e a gente conseguiu dar seguimento com o processo. Né? E aí continuou na parte de realmente fazer esse mapeamento. A gente pegou essa base, Panglau DB e lá no Panglau DB tinha é, uma entrada para B-Cells. Eu falo B-Cells porque era exatamente isso que estava lá, era uma uma linha em inglês escrito B-Cells. E a gente teve que fazer esse mapeamento do B-Cells nessa base, item no Wikidata que representa o conceito de célula B e aí a célula B, Bicel é, e a língua que for, porque é um conceito né? mais uma, uma coisa fechada numa língua então a gente faz esse mapeamento e, e criou as células para cada uma dessas é, os tipos específicos para cada uma desses tipos gerais é, eu vi que a Estela fez uma pergunta aqui no, no chat e essa é a resposta. É, sim, a gente botou uma referência para cada uma coisa do... Para cada coisa do... do <risos> para cada entrada que a gente colocou no que data, a gente colocou uma referência de onde vinha, que vinha do Panglau db que essa era o, o lugar de retirada e essa era o URL. É, o Panglau db não tinha uma licença explícita eu mandei um e-mail para o criador da base e a resposta dele foi que ah, ela tá liberada para qualquer uso, vocês podem fazer isso sim, e continua. Então ficou um pouco. Um pouco numa área gris, assim, posso dizer, mas. Eu tive a confiança que ia dar certo e que ninguém ia me processar por causa disso. Então deu para continuar. É... Enfim, aí e, e, e, o. o... Mas isso aqui já é suficiente para dar uma proveniência, mostrar. E a gente fez isso usando um pacote em Python e fez esse monte de modificações. E por que isso é legal ter essas informações, seja biomédicas, seja de qualquer área do Wikidata? Depois você consegue fazer umas buscas poderosas usando o sistema do Sparkle, das buscas Sparkle no Wikidata. Então, mais uma vez, peço perdão pelos, pelos slides em inglês. É, mas aqui o que a gente está vendo... Na esquerda, é um esqueminha dessa busca da direita. Na direita, a gente tem o um código em um Sparkle, que ele é um pouco mais complicado. Não para algumas pessoas aí, né? Para o Adres, isso aí é, é, é mais fácil que português. Mas, mas o, na esquerda tem a simplificação desse código que está aí, que é basicamente procurando os genes que marcam as células beta-pancreáticas humanas e as doenças associadas a esses genes. Então, quais doenças estão associadas às células que produzem insulina do pâncreas? Né? Esse link aqui é para essa busca, se vocês quiserem rodar, tiverem interesse. aí né? rodando essa busca no que data, dá várias respostas, mas algumas respostas que tem, por exemplo, são que esses genes aqui estão associados tanto à obesidade quanto a essas células beta-pancreáticas. Ah, faz sentido, né? A célula beta tem metabolismo lida com o metabolismo de açúcar, ela produz insulina e aí regula a quantidade de açúcar no sangue. Faz sentido. O gene estar associado a essas células é obesidade. E com certeza faz sentido esse gene estar associado a essas células é diabetes também. Mas aqui é a gente tem uma outra associação que é menos esperada uma associação de uma célula que regula a glicose com a doença de Parkinson através do seu gene marcador. E aí isso dá para para começar a gerar perguntas, a pensar sobre, a criar hipóteses, a criar modelos, tudo isso a partir dessa infraestrutura de dados que o que proporciona, que deixa tudo muito muito bem conectado. Por isso que é uma, um sistema cinco estrelas, que eles chamam de cinco estrelas open data, porque você consegue fazer esse tipo de interação super fácil. É o tipo de coisa que você consegue fazer com uma busca Sparkle na internet que antes requereria alguns anos de expertise de uh, ciência de dados. Hum, deixa eu ver se tem mais coisas. Ah, sim. E o, o, a gente colocou esses dados do PAN de Láudio de mas já tem um monte de, de dados que já estão sendo colocados no Niquidata de um monte de bases da área de biologia e das outras áreas também. Isso é interessante, que você sai só dessa camada única, né, de Estamos lidando com base de biologia. No slide que só tem as de biologia, que são várias. Mas você vem do ponto de vista da história, da, das leis, do direito, de tudo isso, tudo está dentro do mesmo ecossistema que usa o mesmo sistema de busca. Isso tem um valor prático muito grande e tem um valor epistemológico muito grande também. Você está ali no mesmo sistema é, lidando com todos esses diferentes tipos de conhecimento. Então, para para caminhar para o um fechamento, né? uma coisa que eu queria puxar, já que é o grupo, afinal de contas, de Wikimedia Educação, é que, apesar de ser bem nicho, a Wikidata é uma ponte educacional bacana para a web semântica. A web semântica é essa área que trata de dados ligados cinco estrelas, de ontologias, e é uma área que ela é muito difícil de entender e aprender. Os materiais são muito escassos, eu fui procurar algum material em português, não tem, quase não tem coisa em português sobre web semântica, é, até materiais em inglês, você geralmente tem que recorrer a teses de doutorado, a trabalhos desse tipo, então a Wikidata, ela realmente quebra esse sistema de representação formal de conhecimento, que é um sistema que vem, na verdade, de uma tradição de filosofia analítica bem grande e que entrou dentro do mundo da computação e que está bem deslocado das outras pessoas e coloca essas ferramentas dos formalismos da filosofia da web semântica na mão de qualquer um que queira entrar e participar. Esse trabalho que eu descrevi agora, eu fiz junto com o João Vitor do Grandes Norte. a gente simplesmente é, fez, né? A gente simplesmente quis fazer e fez, não teve que pedir licença para ninguém, não teve, não teve que... É, que passaram anos estudando alguma coisa. Não, só com os tutoriais, com as coisas que estavam ali comunidades comunidade do Data, já deu para produzir bastante coisa. pensa uma comunidade diversa, que não tem nenhum outro sistema de organização de dados. É, ano passado, eu dei uma palestra do, do projeto Covid com o pessoal do Dublin Core, uh, Dublin Core, que é uma referência mundial em termos de organização de dados e, e conteúdo... É, Sauros, tesauros e conteúdos de biblioteconomia. E o pessoal lá é muito bom, mas era é o pessoal todo mundo da área de biblioteconomia. No Big Data não, você tem essa diversidade que ela é valiosa em si. Você tem as camadas web, as camadas programáticas. Esse fator multilínguas é incrível, é sensacional. Quem trabalha com programação, a gente sempre está trabalhando com programação. Está escrevendo em Python, mas Python é em inglês. Está escrevendo em Lua, mas Lua é em inglês. E o Wikidata o está escrevendo bem. O Sparkle é meio em inglês, mas a estrutura mesmo da ontologia, você está usando ali os identificadores com associações a múltiplas línguas. Isso é também revolucionário. Não tem nada que tenha. Chegue perto de fazer uma integração multilíngua tão boa quanto o Wikidata. Yeah. E essa ligação com a Wikipédia, que eu botei no início, mas estou falando no final, <risos> que é sensacional, né todo mundo conhece a Wikipédia, todo mundo usa, e já tem uma bagagem de estudos sobre a Wikipédia que podem ser transferidos, que é muito interessante. Por fim, eu queria mostrar que tem bastante gente no Brasil trabalhando com Wikidata, que a gente não se conhece, as pessoas se conhecem sim, às vezes, mas não exatamente. Tem um pessoal na UF, que eu descobri preparando essa apresentação, tem um pessoal na UFES, no Espírito Santo, que trabalha com, assim, com a parte técnica, mais técnica das ontologias, que é excelente, referência mundial. Tem um pessoal aqui no Rio, na, na PUC do Rio de Janeiro. Tem um, aqui, claro, o João, a Erika, o pessoal do Movimento Brasil, que está fazendo também trabalho excelente. Enfim, tem uma comunidade no Brasil muito bacana trabalhando com isso. Então, a gente tem que aproveitar esse, essa, essa comunidade para realmente fomentar e usar e usar esse espaço para colocar os projetos de pesquisa brasileiros em, no foco, no destaque e fazer aqui mais um merchan né, do WikidataCon e do WikidataLab que são bem o WikidataCon é um evento que vai acontecer esse ano em parceria com uh, o Wikimedia Deutschland que o pessoal está tá organizando e vai ter muita coisa bacana acontecendo e o WikidataLab em si que também vale muito a pena conhecer e aproveitar essa estrutura para a gente fazer mais coisas do que dá. E com isso eu vou encerrando. É, não sei se eu falei demais aqui. Mas eu espero que tenha dado para dar uma, uma pincelada em algumas coisas acontecendo no universo do que data academia. penso é interessante. E eu estou ansioso para a conversa agora. Então, obrigado aí, pessoal. Muito obrigada, Thiago. Mais uma vez, muito obrigada aos dois, Amanda e Tiago, pelas excelentes apresentações. Contamos com a participação de vocês também nas nossas próximas oficinas Wikimedia e Educação.